Nossa língua nós nossa língua Olá está começando mais um nossa língua portuguesa no programa de hoje eu converso com uma das mais importantes cantoras da nova geração da música brasileira Vânia bastos ainda no programa de hoje a música de mestre Caetano Veloso Eu volto daqui a pouco. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nós, nossa, nossa, nossa língua, nossa língua, nossa. nossa língua portuguesa. Nossa língua, nós, nossa língua. Nossa língua. Nossa língua. Nossa, nossa língua. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa Nossa língua, nós, nossa, língua. O nossa língua portuguesa recebe a cantora Vânia Bastos, que está na estrada há algum tempo Acaba pois de é. lançar o oitavo, né? É isso, oitavo Vânia? disco Oitavo eu disco, vou mostrar aqui já para o telespectador Belas e Feras Quem são as belas e quem são as feras? Ou todas são belas e são feras? Todas elas Todas? Todas elas. Porque, Todas. olha, a gente tem aí, nossa senhora, ninguém menos que Ângela Rojo, Rita ali Adriana Calcanhoto, Dona Ivone Lara, Marina Lima, Fátima, Fátima Guedes, Guedes, Joyce, a Klebe Joyce aqui de São Klebe. Paulo. A Queridíssima Vanderleia que você... A Vanderleia que é. eu resolvi homenagear, ela não é compositora, que se diz que é todo delas compositoras, né? É. Mas eu achei legal fa... é... colocar essa música da Vanderleia porque, como eu disse aí nesse textinho que eu escrevi, eu falei, essa música não é dela, mas é, ternura. Porque ficou, ah, a Wanderleia é conhecida nacionalmente como a, a ternurinha. Hum. Então eu resolvi cantar essa música, porque ela foi a minha primeira paixão. Quando criancinha ainda, lá em Ourinhos, quando dá aquele estalo, assim, que você fala, quero ser cantora na vida, essa que é a minha verdade aqui. É. Então, eu achei muito importante isso, tanto para mim, e resolvi colocar esse disco aí. Vânia, uh... Como eu disse antes, você está no oitavo disco e a sua carreira tem um, uma espécie de, de marca registrada já. Você tem uma voz muito bonita, né? uma voz, eu, eu sei de gente que, que gosta de você só pela voz, independentemente do que você venha a cantar, gente que gosta de ouvir a sua voz, de ouvir o seu canto. Né? O, o que é, Obrigada. imagino, para cantora seja uma coisa até gratificante, porque... A voz é, é, é tudo, não é assim? Exatamente. Né? Quer dizer, esse, o timbre e por aí vai. Agora, você tem uma linha muito clara, né? uhum. uma linha de trabalhar com músicas que se encaixem num determinado chamado padrão de qualidade aí. Como é que, você, como é, que é isso para você? Como é que você vê essa ditadura hoje de determinadas correntes musicais. Você, por exemplo, não é das cantoras mais tocadas em FM, por exemplo, o que me deixa muito triste, né? Como é que você pois vê isso? Pois é, esse é um, é um momento, momento que a gente vive aqui no Brasil, que se reflete em todas as áreas, inclusive na musical. E isso é, é, um, é um dado um pouco triste, assim, porque a gente sabe que tudo está sendo movido a dinheiro, a propina, a armação de toda a ordem, então fica meio gozado Agora a gente tem que transitar nesse mundo, porque é aqui que a gente vive, aqui que a gente mora, aqui que a gente trabalha. E a gente tem que ir em frente. E eu, como nunca estive assim numa multinacional, eu gravei um disco só por, por multinacional, que foi a Sony, que foi o disco onde eu cantei só as músicas do Caetano Veloso. Disco bonito pra show? Cantando Nossa Caetano. É. Você gostou? Nossa Obrigada. Senhora. Eu vi o show lá no Sesc. Ah, foi isso mesmo. Bonito pra show. Muito que bonito. legal, que é. bom. Então esse disco saiu pela Sony os outros foram pela Velas, pela Eldorado no, no início e agora eu estou na Play Art. Quer dizer, são gravadoras legais, que dão uma condição, uma estrutura, mas para competir com as grandes, com as multinacionais, aí já é outra história. Então, eu vou trabalhando, vou fazendo, e, e, mas por outro lado eu tive também a sorte de poder sempre fazer o que eu imaginei. De um disco, escolher os produtores, escolher os arranjadores, que isso é um lado bacana da história. Você escolhe, você vai fazendo a sua história, a sua marca e aí, de repente, as pessoas te reconhecem exatamente pelo seu trabalho, não por uma armação que aconteceu, no seu o que, então tem um lado bom isso também. É importante, no caso, a possibilidade de escolher o próprio reper repertório sem ah, que é? haja interferência do que é... Vão, vão gravar isso porque é mais vendável, ou vão gravar aquilo porque é mais vendável, isso aqui pode tocar é. mais, pode tocar menos. É, funciona assim mesmo o negócio ou não? Olha. Não é, é mentirinha. <risos> não funciona assim, de repente. Claro que nas grandes gravadoras existem os produtores que vão lá e falam, olha, esse caminho aqui é melhor agora, faz isso. Então eu acho que sugestões sempre existem. Algumas são mais pesadas <risos> e algumas são mais sutis. Então eu, eu, eu acho que interessante. É, a gente estar sempre aberto às coisas. É claro que que as pessoas podem chegar para mim e, e me sugerir alguma coisa. Eu, eu vou, vou estar atenta a isso. Eu acho isso legal. Mas a, a coisa quando é imposta assim, com muita é mais violência. ou menos como o diretor de time de futebol que quer escalar, né? Quer mandar, no, quer dizer para o técnico quem ele tem que escalar, é isso. Ah, né? eu acho que é <risos> É por aí, deve ser difícil <risos> também Pois é, o Lidar técnico tem que isso. peitar o diretor, não, põe aquele zagueiro que aquele está melhor que o outro. Quer dizer, se alguém quiser moldar a sua voz a uma música que talvez não se encaixe ou a um ritmo é... que talvez não seja... Isso aí pode ser uma faca de dois gumes, inclusive. Você pode se dar muito bem com uma coisa assim, de repente aquilo... Ficar realmente bom, bom no sentido de vendável até e tal, mas você pode re realmente cair numa, numa, numa história ruim que nem é você e você também não fez sucesso como deveria, então aí fica pior a emenda que o soneto. Então... E como é que você, o seu critério pessoal, você, Vânia, como é que você escolhe o que gravar? Uh, fala pra mim, no, tanto no que diz respeito à música, como no que diz respeito à letra, ou você faz disso tudo uma coisa só? Como é que você trabalha essa história? É mais ou menos isso, disso tudo uma coisa só. E eu vou muito pela intuição, por uma coisa que eu sinto assim, que se fala, ai meu Deus do céu, essa aqui eu quero cantar, eu faço questão, aí vou experimentar também. Porque tem música que você gosta muito, de repente você vai cantar falar, ah, parece que não ficou muito bem na minha voz. E tem música que é o contrário, que você nunca reparou, de repente você começa a cantar e fala, nossa, deu, deu uma coisa que descobri um negócio nessa música. Então é gostoso. Eu acho que essa, essa alquimia do, do descobrir o que cantar, e aí você percorre um caminho até você chegar realmente num palco e cantar essa música, ou no estúdio de gravação, isso é, uma, é um caminho delicioso, sabe? De, de descoberta, assim, de uma coisa que você vai realizar. Agora, me diga uma coisa, uh, depois do, do advento do, do cantautore italiano, né, hum. que é o, o autor-cantor, né, é, para quem é só cantor, ou seja, para quem não é também compositor, a vida ficou um pouco mais difícil, porque é, antigamente os compositores faziam música e entregavam para os cantores né, que iam gravar os discos com aquelas canções. Depois uhum. que os próprios compositores passaram a gravar, ou que isso aumentou pelo menos... Ficou um pouco mais difícil. Aí surgiram os discos temáticos, né? Então, é, não sei quem canta não sei quem. Vânia Bastos canta Caetano Veloso e por aí vai. Você acha que hoje em dia essa estrada é, é, não tem mais volta? Ou seja, é, é, todo disco de cantor, de cantor mesmo, vai ter que ser sempre assim, temático. Pegar a coisa que já foi gravada, ou pegar só um autor, ou pegar um determinado tema. Como é que é essa história hoje? Ixi. <risos> Esse é um bom assunto, viu, é. para um tempão de programa, porque é, eu acho que o cantor, para ele lançar várias músicas inéditas, por exemplo, agora eu vou gravar um disco só de músicas inéditas. De repente, se ele não tiver um esquema muito bom por trás para essas músicas inéditas realmente estarem na televisão, no rádio e em todos os lugares, de novela. repente, de, novela fica um caminho um pouco mais estreito ou bastante mais estreito para ele seguir, quer dizer, ele vai ter que enfrentar essa multidão de, de, de, de coisas com músicas inéditas. Enquanto que se ele grava um, um, alguma coisa já conhecida ou pouco conhecida, não sei o que, ele tem um trunfo a mais para se instalar, para se, sei lá, para entrar nesse, nesse mercado existente aí. Mas sei lá, de repente pode pode mesclar. Eu acho que não existe nada fatal assim. O cantor hoje não pode, mas eu acho que não, não é por aí também. São caminhos, né? São caminhos que sei lá. Fica mas difícil. atualmente o caminho é esse pelo jeito. Quer dizer, atualmente de um tempo para cá o de caminho um é esse. De um tempo para cá é por causa disso mesmo. Se você não tiver um o um mínimo esquema armado, vai, vai, vai ficando cada vez mais complicado essa história de lançar músicas inéditas. Você já está pensando no próximo, por exemplo? Já está atormentada por isso ou não? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não, ainda não. Eu estou aqui calma ainda, fazendo o lançamento desse aí, que para é. mim ainda está tudo meio novinho assim. Está fresco na é, tá fresquinho. Na então, não estou pensando ainda não. Que música é sua que já entrou em novela? Olha, uma do que Tom você Jobim, tenha gravado, né? claro. do Jobim com o Vinícius, chamada Canta, Canta Mais. Uma música do Tafito. Você Tavito. lembraria um pedacinho pra gente aqui agora, canta a palo mais? seco ou não? Ah, sim. <risos> canta, canta, sente a beleza. Canta, canta, esquece a tristeza. Canta, canta, sente a beleza. Canta... Vai A voz dela é um instrumento, é. né? Tá vendo? Isso entrou foi em que né? novela? Na Éramos Seis, do SBT. Ah, Éramos Seis, do SBT. E que essa mais? Essa música foi muito legal, que tocava quase que diariamente assim. Então eu fui fazendo shows pelo Brasil é. e vendo o, o, como retumba mesmo essa história. Porque é. chegava em teatros, eu me lembro tão bem do teatro Vila Lobos lá de Brasília. É. Ele é grande, 1.200 lugares. Aquilo estava lotado de gente cantando, assim, parecia um estádio de futebol. Ah, <risos> cantando essa música com, é. com vocalizes e tudo mais. É. Eu falo, nossa, gente, que tá pro o que está acontecendo? Explica para o telespectador o que é vocalize. Essa coisa. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Opa. Ah, Sabe, essa, essa coisa, assim, que, que seria quase que um, um estudo de, de, de canto, uma coisa, assim, de aula de técnica vocal. Que, de repente, essa música existe, tem muito disso. Esse, esse que eu fiz aqui não saiu muito bom, não, viu, gente? Mas é, na, na bucha, né, também. Não, mas eu devia ter perguntado mais alto. É. E, então, é isso, que, de repente, as pessoas podem achar isso uma coisa difícil. Ah, não, isso aí não, essa música não pega, não toca, o pessoal não vai... Isso não é verdade. Isso é, é um... É um fato real que, que, uma prova, né, de que é só, é só colocar para escutar que as pessoas vão, vão ouvir vão, e vão se acostumar com aquilo. De novo a gente diz aqui, hum. há espaço para tudo, né? Abaixo Abaixa a ditadura, pelo amor de Deus, né? Abaixo a ditadura. há espaço para tudo e todo mundo tem é. sensibilidade para tudo. É. Então precisa ser mostrado, é só uma questão de, de mostrar um pouco mais, essa ditadura da mídia realmente é uma é coisa um cruel aí, né? eu é. acho com a humanidade contemporânea que é mesmo. essa idiotice de achar que o povo só quer porcaria então vamos dar porcaria ao povo é. isso é um horror é. né é. isso é um horror porque a gente eu, eu pede... espero que isso mude né não sei como vai mudar vamos bater isso história que dá um... 50 mil branco. vezes né? <risos> você estudou canto eu estudei um pouco com três professoras assim hum. durante um, um curto com cada uma delas. Mas foi legal porque eu descobri, descobri essa coisa da voz, como usar a voz, que eu tenho voz aguda, que eu poderia cantar é, vozes de, de sopranos e tal, porque eu, nos corais onde eu cantei, eu fazia voz de contralto e ficava assim olhando a sopranos cantarem, achando a coisa mais linda. Você consegue fazer agora aqui um pouquinho? Coisa? Vai pedir demais, Sim. vamos ver. Olha a música da Armênia que eu canto. é. Vânia Bastos. Então... <risos> Vânia Bastos. Obrigada. Então eu aprendi isso, realmente, aprendi que eu poderia usar esse tipo de voz nas aulas de canto. Foi gostoso. Você acha legal aconselhar isso? Dizer, olha, se você tem aí algum potencial e está na dúvida e quer desenvolver, faça aula de canto. É legal essa dica ou não? Ou, às vezes, não é necessário? Como é que é isso? Eu acho legal para a pessoa ter consciência do, do que pode fazer, do que pode descobrir, inclusive, é, agora, cada um tem que saber é, a, a dosagem, né? Porque tem gente que fica, que leva isso tão a sério, que de repente perde aquela coisa inicial, boa, aquela coisa intuitiva também. Então, você tem que saber até que ponto você usa a sua intuição e a usa a técnica aprendida, mas é importante saber. É legal. Agora, me fala uma coisa da língua portuguesa. Você já lançou disco no Japão. Já. Em português. em português. Em português. Em é. português. E como é que é isso lá? Como é que o japonês <risos> ouve? Eles gostam. É. Eles gostam. Eles querem saber que... o que quer dizer aquilo. Eles falam... É comum encontrar gente que fala inglês lá ou não? É. Não, você sabe que eu não fui pra lá. Ah, você não foi pra não lá? Não fui pra lá. Só é. os discos que foram lançados lá. Os discos lá. foram E não. eles foram... Eles fizeram... Vieram pra cá para fazer hum. matérias lá. Foi, foi uma coisa bem lançada lá. Ah, é? Sabe? E... Eles gostam muito da Paulista, diz que até hoje toca Paulista muito na Tóquio FM. Ah. Eu tive uma historinha boa lá, agora só, só faltou a minha ida, que eu, a gente está tá planejando agora para o ano 2000, realmente ir para lá, porque muita gente que volta de lá fala, nossa, eu te ouço lá nas rádios, assim, uma coisa normal, ah. sabe? Entra você cantando. Paulista é letra do Costa Neto, música do Godinho, é isso? isso? É? Exatamente. Que é uma maravilha. Você lembra para gente um pedaço? Na Paulista os faróis já vão abrir e um milhão de estrelas prontas para invadir os jardins. Onde a gente aqueceu numa paixão manhãs frias de abrir. Isso ah, é uma maravilha, né? Nossa ah, senhora. legal. Muito Obrigada. bom, muito bom, muito bom. Vânia, <risos> vamos mostrar de novo o seu disco aqui. Agora eu já tirei aqui do, do, do estojinho, né? belas e feras, né, com mulheres, mulheres poderosíssimas, poderosíssimas. <risos> a baby do Brasil também, gente, tá aí, você falou poder poderosíssimo. Pois <risos> é, poderos é. muito legal, tomara que é, a, a, você já teve, assim, alguma experiência de mexer em letra de música, porque achou que alguma coisa não estava com português direito ou não, você se aventura a fazer isso ou não? Não, nunca fiz isso, não, não, não. não, não, não. Eu acho, inclusive, que se a música já, já existe, tá aí, é porque alguma coisa... Se de repente o compositor, o um, um letrista não, não acertou alguma coisa, vai ver que foi de propósito, é. né? Porque isso claro, existe, claro, essa claro, licença claro, toda. Claro, claro. Então, eu não vou mexer, não. É. Oxente, oh, eu, eu que faço a minha. Claro, claro, não é? claro legal. Vânia, ótimo, muito legal. Obrigado por ter, é, é, e ó, sinceramente, nada tinha sido, eu não disse a ela que ia pedir que cantasse, se bem que talvez, não sei se você imaginava que eu fosse pedir não, ou não? Não, não, imaginava. não imaginava. Uh -uh. Foi, portanto, sacanagem minha aqui, mas <risos> uma sacanagem muito bem sucedida. Obrigada, né? só, só falhei um pouquinho aquela hora ali, mas depois eu consegui. E você, obviamente, está pelo Brasil todo mostrando o disco e quando a Vânia estiver aí na sua cidade... Vá, porque você vai ver um espetáculo muito bonito. Oh, que bom. Vânia, muito obrigado a você pela presença. Obrigada Sucesso a sempre. Para você nesse... também. É. Obrigada, um beijo para todo mundo, tá? Nossa Língua Portuguesa vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente... Você já viu e ouviu aqui no Nossa Língua Portuguesa Caetano Veloso cantando a canção... Não Enche. Bela canção escrita em português, coloquial. Caetano domina todos os códigos e, como tal, sabe muitíssimo bem também usar o código coloquial quando é o caso. E é o caso dessa letra. Eu já comentei alguns aspectos. Você vai ouvir agora um outro trecho da canção para que eu comente outro aspecto da letra. Vamos lá. é né? poderosa, é bala, a letra é um desabafo. Né? E no trecho destacado, Caetano começa dizendo arpia, aranha, sabedoria de rapina e por aí vai. Arpia uma bela palavra de vocabulário culto, no caso, apesar de o texto ser, como eu disse, escrito no registro coloquial, arpia é um monstro, né? um monstro que nada mais é do que uma, um ser com cabeça de mulher e corpo de Abutre, não é? Na letra o Caetano usa a palavra sangue suga, palavra composta, formada pela soma óbvia de sangue e de suga, não é? Sanguessuga. Como é que você escreveria sangue suga? Com hífen, sangue, hífen, suga, ou numa atacada só? Se for numa atacada só, o S tem que ser dobrado, não é isso? E é isso mesmo. Sangue Suga numa atacada só com dois S's. A palavra é composta. E é muito comum esse fenômeno, por exemplo, entre safra, graf, com dois S, entre safra, né? não se enrole, quase eu me enrolo aqui, entre safra, na dúvida, é bom você consultar o dicionário e saber o seguinte, que a tendência, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa eh, registra isso, a tendência eh, é sempre eh, juntar, Palavras novas aí que formam compostos, videocassete, audiovisual, a tendência é juntar tudo. E quando é o caso de S ou de R, o que se faz é dobrar. No caso aí, sanguessuga, a palavra nem é tão moderna assim, muito pelo contrário, e é grafada com dois S's. Sangue Suga. É isso. Nossa língua, nós, nossa língua! A nossa seleção, o nosso time verde amarelo. A seleção, a equipe né, que representa o futebol brasileiro, nunca ouvi ninguém dizer a seleção de futebol brasileira ou a seleção de futebol brasileiro. Nunca ouvi ninguém dizer isso. As pessoas sempre dizem a seleção brasileira de futebol, por motivos óbvios. A seleção é brasileira e a seleção é de futebol. Na prioridade, né, na colocação dos elementos... O que acontece? Brasileira fica ao lado de seleção, ou seja, antes de futebol, no mínimo para que se evite o quê? Uma coisa esquisita. Se eu dissesse seleção de futebol brasileiro, no caso, eu teria o quê? Um futebol brasileiro e um outro futebol de um outro tipo? Não é esse o caso, né? Não se quer aí especificar o tipo de futebol e sim a seleção. Seleção brasileira de futebol. Parece claro isso? Parece e é. Mas não ficou tão claro assim para o Código de Trânsito, que foi adotado no Brasil há algum tempo, o novo Código de Trânsito, né? Esse código é chamado de Código de Trânsito Brasileiro, Código de Trânsito Brasileiro. Sabemos que o trânsito no Brasil de fato é caótico, é uma coisa à parte, o trânsito brasileiro é o trânsito brasileiro, em nenhum lugar do mundo talvez ele seja tão horroroso quanto aqui. mas em tese, em princípio, seria melhor dizer que o código é brasileiro e é de trânsito, ou seja, código brasileiro de trânsito e não código de trânsito brasileiro. Do contrário, o que se faz é estabelecer um trânsito brasileiro, quando na verdade o que se quer dizer é que o código é brasileiro. Código brasileiro de trânsito e não código de trânsito brasileiro. Evite isso quando você usar duas expressões ligadas ao mesmo substantivo. Código substantivo, brasileiro adjetivo e de trânsito, de preposição, locução adjetiva, no caso de trânsito. Coloque na ordem que evite a ambiguidade. Por falar nisso, eu citaria uma coisa aqui da nossa querida TV Cultura. Já citei né, aqui na no nossa língua portuguesa. Durante um tempo, a TV Cultura transmitiu o campeonato de futebol japonês. Com isso, nós tínhamos a ilusão de que o futebol que se joga no Japão tem regras distintas. E aspectos distintos, quando não é nada disso. Na verdade, a televisão depois acabou até corrigindo e deixou de transmitir o campeonato de futebol japonês para passar a transmitir o verdadeiro campeonato japonês de futebol. São confusões que acontecem e você pode muito bem evitá-las. É só trabalhar com a ordem mais clara, com a ordem que evite a indesejada e indesejável ambiguidade. É isso. Nossa língua, nós, nossa língua. E eu tenho aqui uma mensagem eletrônica, um e-mail, enviado por Márcio Rocha. Márcio Rocha foi meu aluno em 1982, aqui em São Paulo, no Etapa em São Paulo. O Márcio diz o seguinte: eu tenho uma dúvida em relação à grafia da expressão tem a ver, tem a haver. E aí ele faz uma série de considerações aqui. Em suma, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como é que é essa história? Não tem nada a, a ver, não tem nada a ver. Os puristas, puristas, puristas, preferem a palavra que. Não tem nada que ver. Não tem nada que ver. Há quem admita, isso está na língua, é da língua, isso ocorre no padrão culto também, em vez de que há. Não tem nada a ver. Verbo ver e não verbo a ver. O que você pergunta aqui, ô Márcio, é, se você me deve 15 reais, eu tenho a haver com você 15 reais? Os dicionários, Caldas Aulete, Aurélio Boac de Holanda... O Michaelis, Esses dicionários não registram para o verbo haver esse sentido de receber, receber dinheiro, receber alguma coisa. Há o sentido de receber, mas como de obter. Até um caso clássico do Castro Alves, Donde houveste, ó pélago revolto, esse rugido teu, donde houveste, donde tiraste, donde obtiveste, donde eh, conseguiste, né? Um receber aí meio diferente no caso, né? mas não com esse sentido de, de dinheiro aqui. Apesar de ser um pouco usado na linguagem comercial também, tem a haver, mas os dicionários não registram, não dão uh, uh, apoio a essa, a essa forma, a esse sentido. Então, na expressão que se usa no dia a dia, Márcio, de qualquer maneira, isso não tem nada a ver com aquilo, não tem nada a ver com isso, você não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver, verbo ver e não verbo haver. Certo, Márcio? É isso. Oh, portuguesa, nossa língua, portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Oh, nós, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nos, nossa, língua, portuguesa. Nossa, nossa, nós, nossa língua, nossa língua.